Uma dúvida muito comum entre os consorciados, será que a minha parcela aumenta? Hoje você vai descobrir se sim ou não, mas antes disso, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de serviços financeiros, a GR Serviços Financeiros. Aqui é a Fabiana. bem, galera? Aqui é o Gabriel, bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um tema muito buscado, que as pessoas têm muita dúvida sobre a parcela, se aumenta ou não, do consórcio. A resposta é sim, vai de acordo com o contrato de cada administradora, tá? Vou te explicar por quê. Isso acontece porque quando o consorciado é contemplado, ele ainda vai ter o poder de compra, ou seja, se o bem que ele deseja tiver sido alterados os preços, ele ainda vai conseguir acompanhar, ou seja, ainda ele vai conseguir comprar, tá entendendo? Porque vai estar atualizado, esse crédito vai estar atualizado para ele poder comprar esse bem. Isso aí, né Fabiana? Como exemplo, se o consorciado iniciou o consórcio um ano né, atrás, um ano e meio atrás, e o imóvel que ele quer comprar já alterou o preço ficou valores a mais esse índice vai acompanhar para ele poder comprar este imóvel dele assim como o um carro também se você iniciou o consórcio há um ano atrás como exemplo e foi contemplado se você tiver sem atualização você não vai ter o dinheiro para poder comprar aquele veículo atual ok então você vai sofrer esse índice de aumento na sua parcela proporcional crédito para que você acompanhe a infração do mercado para você poder comprar o carro do ano que você escolheu. Então, resumindo, é isso aí. É um benefício também, porque você consegue né, comprar o bem desejado, mesmo que tenha alterado os valores desse bem. Então, isso você aí. consegue acompanhar e conseguir comprar. Você o nunca vai ficar para trás. Então, eu te dou um exemplo: eu contratou um crédito de, de 100 mil. É, hoje, o imóvel não custa mais 100 mil, custa 120 mil. Mas o índice fez com que você acompanhasse a infração do mercado para você comprar aquele imóvel que você quer no valor de 100 Então, como ocorre a atualização de preço na sua parcela e no crédito? Eu vou te explicar aqui. Sempre a administradora utiliza índices de preço, que é um dos índices mais utilizados, que é a IGPM, o Índice Nacional de Preço do Mercado, que é utilizado para aluguéis, tudo referente a preço. Ah, eu quero contratar um crédito 100 mil. Como é um crédito, não está especificando para que seja? Vai ser o valor índice de preço, que é o IGPM, ok? Então, o IGPM é voltado a qualquer valores de crédito que você contrata. Pode ser tanto para veículo, tanto crédito imobiliário. Agora, o INCC, que é o Índice Nacional da Construção, do custo da construção, ok? Esse índice é utilizado, na maioria das vezes, para crédito imobiliário. Nesse crédito imobiliário, vai ser esse índice da construção. Ambos. O IGPM e o INCC tem atualização na data de aniversário do grupo. Vou te dar um exemplo. Você iniciou agora o seu consórcio, dia 6 de 5 de 2022. Quando chegar dia 6 de 5 de 2023, vai ter uma atualização do seu crédito, pode ser para mais ou pode ser para menos, e aí vai atualizar o seu crédito e proporcionalmente vai atualizar a sua parcela para que você possa acompanhar o o índice do mercado para você comprar o bem que você deseja, ok? E na FIP, Gabriel, eu já vi contratos que tem a FIP, o meio da FIP. Por que, que daqui uns 5 meses eu tive aumento, 8 meses eu tive outro aumento? Por que acontece isso? Porque isso aí é de acordo com o veículo que vem atualizado. Vou te dá como exemplo, você escolheu um crédito, na base dele era o HB20. O HB20 neste mês, como exemplo... Está custando 67 mil, tá? como exemplo. No mês daqui a cinco meses, como exemplo, ele já teve uma atualização, foi para R$ 72 mil. Então aí vai ter uma atualização na sua, preço de crédito e proporcionalmente na sua parcela do consórcio. Quando é na FIP, é de acordo com a atualização do veículo. O veículo veio com preço atualizado, rodou preço, vai atualizar baseado na FIP. Quando é IGPM, vai ser uma vez ao ano. E quando é INCC, é uma vez ao ano também, na data do aniversário do seu grupo. Então, por isso, tem a atualização do seu crédito e a atualização na sua parcela, para que você possa acompanhar e comprar o bem que você deseja e não ficar para trás, né? Isso é muito importante. Então, falando sobre a FIP, quando acontece redução de valor, a redução de preço é quando um carro sai de linha, como exemplo. O carro saiu de linha, obviamente ele reduziu o preço, então o seu crédito também ele pode atualizar né, para baixo, diminuir um pouquinho, e sua parcela também diminuir. Isso acontece normalmente quando é pela FIP. Como eu falei também sobre a IGPM, a IGPM é um valor não especificado, mas vou corrigir aqui dando um exemplo. Tá? O valor não especificado é, por exemplo, você contratou um crédito para veículo pela IGPM, você contratou um crédito de 50 mil. Entendeu? Não está especificado qual carro que seja, senão seria pela FIP. Se fosse, por exemplo, aqui HB20, como eu falei, aí seria na FIP, seria especificado o HB20. Mas como você contratou pela IGPM, você contratou somente o valor. Então, como é voltado a valor, você contratou pela IGPM 50 mil reais de crédito para você comprar o veículo de acordo com o seu contrato. Quando é para imóvel é a mesma coisa. Você contratou um valor de R$ 150 mil para imóvel. Você vai comprar o imóvel. Não está especificado que a casa X, 2 andar não está especificado isso, ok? Mas é de acordo com o seu contrato, é voltado a imóvel. Quando é contrato para veículo, é de acordo com o contrato veicular. Esse crédito você contratou pela IGPM, que é o índice geral de mercado, preço de mercado. Okay? Então, como está dizendo preços, quer dizer valores, é o crédito, ok? Então, voltando a dizer, todos os índices de preço é determinado pela administradora de consórcio. É de acordo com aquele grupo que está em aberto, que vai ser de acordo com a IGPM, com o INCC ou a IPCA, ok? Então, quem administra é a própria administradora de consórcio, existem várias administradoras, inclusive nós trabalhamos com várias administradoras de consórcio e elas têm índice de preço, ok? Então dentro do grupo vai ter o um índice pela IPCA, pela INCC e também pela IGPM. O mais utilizado que tem atualização é pela IGPM, ok? Mas existem grupos também que a administradora deixa em específico pela FIP e tem grupos também imobiliários que é pela INCC. Então, então é dessa forma. Então sempre vai estar no contrato ali. É, esclarecendo também sobre essa regrinha também Isso aí, né? que é uma regra de acordo com a administradora Sempre vai ter um índice de preço abaixo Para que você não sofra depreciações no seu crédito É, e isso também é fiscalizado pelo Banco Central Então o consórcio seu sempre é fiscalizado pelo Banco Central ali E as regras vão de acordo ali que está na lei também Isso aí, então o consórcio além de ser seguro É uma forma mais prática de você poupar e adquirir bens né, de uma forma mais sábia, sem sofrer juros aí exorbitantes no mercado. Então, dentro do consórcio, você se assegura disso. E com essa atualização de preços que tem, é um investimento muito seguro que você pode, até mesmo no final do consórcio, o seu bem ter valorizado. Né, você pode resgatar em dinheiro no momento que encerra o seu grupo. Você pode pegar em espécie também, ok? Isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se ficou alguma dúvida, você deixa aqui no comentário, tá? Curta, comenta e compartilhe, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Um forte abraço! E deixa aquele like também, tá? Um forte abraço, não esqueça!